Comentador da série em Portugal, Sebastião, boa noite, obrigado por estares aqui connosco. Temos também aqui uma declaração particularmente, que eu, que eu destacava particularmente, que é o fiel da balança são os documentos e o povo. O que é que a Bel Chibokovuco quis dizer com isto, deu a entender? Porque era bom se fosse assim em Angola. Porque se Angola fosse uma democracia verdadeiramente, ao contrário do que muitos dos observadores e de como muitos, até dos comentadores políticos, dizem, inclusivamente em mesas muito parecidas com aquela que onde estamos os dois sentados neste momento, em que diziam e mentiam aos portugueses, dizendo que Angola era uma democracia porque havia imprensa livre, como se não soubéssemos todos, todos, das sucessivas fraudes eleitorais que o MPLA comete no seu país. Mas aquilo que o vice-presidente Unita quis dizer nesta conferência de imprensa foi o fiel da balança, foi exatamente a mesma frase que eu anotei, foi que tu o fiel da balança são os documentos e o povo. Pois é, porque numa democracia funcional, a vontade do povo expressa através do voto e certificada através dos documentos, as tais atas das Assembleias Gerais de Voto, seria suficiente, em democracia, para os resultados verdadeiros se tornarem os resultados oficiais. Ou seja, seria suficiente para haver tal transição pacífica de poder que dificilmente ocorrerá Independentemente ou apesar dos resultados e da vitória da Unita nas UNAs, mas não nestas atas. Aliás, como foi relatado por outro dos membros nesta conferência de imprensa, o MPLA está. Os membros das, uh, os, os membros das mesas de voto que representam o MPLA, que é o partido do regime e do governo, não assinam atas das mesas de voto onde perderam. E há até aqui uma denúncia de que estão a rasgar... Uh, e assim um dos, um dos candidatos tinha rasgado a ata, estamos surpreendendo. Um é, nada nós, é, é, nós temos que perceber, e aliás, nós temos um grande exemplo, que foi criticado por toda a gente, por toda a comunidade internacional, nós temos um grande exemplo, que está na, na memória coletiva uh, do mundo democrático, que é muito recente, que é, tivemos um Presidente dos Estados Unidos da América que se recusava a reconhecer que perdeu. E nós esquecemos, muitas vezes, porque nós, em Portugal, damos isso por garantido, e ainda bem que damos, que o primeiro passo fundamental de uma democracia é o derrotado assumir que perdeu. E é por isso que Angola não pode ser uma democracia funcional enquanto não tiver os dois partidos capazes de reconhecer a derrota quando ela ocorre. Eu gostava só de dizer porque é que, infelizmente, ao contrário do que disse e ao contrário do que certamente deseja o vice-presidente da UNITA, porque é que o fiel da balança não são os documentos e o povo? Por uma razão simples. Porque o fiel da balança, neste momento, é a Comissão Nacional Eleitoral e caso haja recontagens e caso haja queixas e processos que sigam para o Tribunal Constitucional de Angola. Só que o problema é que a Comissão Nacional Eleitoral e o Tribunal Constitucional Angolano estão nas mãos do MPLA. Portanto, o fiel da balança, porque Angola não é uma democracia, o fiel da balança não é o povo e os documentos dos votos do povo. O fiel da balança, neste momento, ainda é o MPLA. E, enquanto assim for, não haverá democracia em Angola. A vitória é expressiva na província de Luanda. Oitenta baías é um terço que é um, que é um terço, como diziam, rolando um terço das outras forças nacionais. Sim. Que leitura é que se pode fazer acreditando nesta informação que foi avançada pela Unita? Bem, eu acho que um dos problemas da, do prolongar ou da tentativa, da tentativa de, de perpetuamento do MPLA, de perpetuação, perdão, do MPLA no poder em Angola. Uh, ironicamente teve, por exemplo, a evolução da tecnologia e da proliferação das redes sociais. Porque há 15, há 20 anos, a UNITA não podia publicar, estar a publicar nas redes sociais, como está a fazer neste momento, Exato. as atas das mesas de voto. Portanto, o EPLA e o Presidente João Orenso correm o risco da fraude eleitoral que muitas vezes tinha a conivência da comunidade internacional e que resposta... ser tão evidente e ser tão óbvia, e é por isso que está a ser divulgada, aos olhos de toda a gente, em direto, para o mundo inteiro, através das redes sociais que estão a publicar estas atas e, e depois também fizeram de forma flagrante, por exemplo, com a televisão do Estado, a publicar uma sondagem, indo contra a própria lei, como aliás foi revelado agora mesmo nesta conferência de imprensa, exposto, denunciar. Mas o problema é que o, o, o MLA pode ficar tão claro, pode ficar aos olhos de, um, de forma tão clara, que está a haver sabotagem e manipulação eleitoral, que nenhum observador que queira ser encarado como sério pode dizer que estas eleições foram legítimas. Porque neste momento, por toda a Angola, nas redes sociais de vários cidadãos que integraram as mesas de voto, estão as atas a dizer que a UNITA está a ganhar. E se nós falássemos com qualquer observador da realidade política angolana nas últimas eleições, já se, já se intuía, de forma muito clara e evidente, até por gente próxima do MPLA dizia dizer isto à boca pequena nos corredores, que a é Unita tinha ganho as eleições, e que se não tinha ganho estava ali muito próximo de ganhar. Ante a grande questão destas eleições, infelizmente, a grande pergunta que se fazia, não aos microfones, porque uh, há um grande cuidado, e ainda bem que há, dos partidos políticos angolanos em não criarem uma escalada de retórica política que em violência. Por isso é que nós uh, ouvimos, de parte a parte, vários apelos a manter a ordem, a manter comportamentos ordeiros, porque ninguém em Angola quer o fim da paz. Ninguém em Angola quer o agresso da guerra. Ainda hoje foi referido que é. o processo tem de ser pacífico. Mas uh, a grande questão nestas eleições, e, e, não, uh, e vale a pena dizê-lo com todas as palavras, a grande questão é quantos votos é que o MPLA tem que pôr a mais depois dos votos estarem contados? Esta que era a grande questão. Pelos vistos vai ter que pôr muitos. Sebastião, obrigado pela tua análise, gostava ainda de ter uma opinião sobre, sobre a Ucrânia, porque vamos agora...